Hoje estamos aqui para responder a pergunta que um seguidor fez na minha caixinha de perguntas. A pergunta é a seguinte. Pinto grande é tudo isso que dizem mesmo ou em relação a prazer não tem nada a ver? O que, é que vocês acham? Responde aqui. E já lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar para a galera para a gente falar sobre isso. Parece óbvio, estamos em 2021, mas não é tão óbvio assim. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que nós somos deseducados através da pornografia. O que, é que a gente vê na pornografia? A gente vê cada homem com a jeba deste tamanho, que está sempre dura, veiuda, ali, ativa, durante às vezes 20, 30, 40 minutos, e na prática não é muito bem isso que acontece. Quando uma pessoa ela pergunta se o tamanho do pênis vai ter uma relação direta à questão do prazer, a gente precisa entender que na nossa cabecinha, no nosso inconsciente, esse tamanho ele é atrativo porque a gente aprende isso através dessa questão da pornografia. Outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que para quem se relaciona com pessoas com vulvas, e aqui eu trouxe a minha vulvinha, a gente precisa ter uma noção básica de anatomia, entendendo que essa partezinha é o clitóris. Essa é a região mais sensível e claro que toda a vulva ela merece ser explorada durante a experiência do sexo. Não só a vulva como todo o corpo, porque já falamos aqui infinitas vezes que todo o nosso corpo ele é orgástico e que todo o nosso corpo precisa ser explorado para garantir uma experiência satisfatória dessa relação sexual. Mas vamos lá, vamos concentrar na nossa vulva hoje. Aqui a gente tem o um clitóris. E aqui a gente tem o canal vaginal, que é por onde acontece a penetração, se for a penetração do canal vaginal ou aqui mais embaixo vai ser o curso se for o sexo anal. Mas a gente vai focar no canal vaginal hoje. O que é que o canal vaginal ele faz além de receber um pênis? Pode ser que ele também possibilite a saída de uma criança, de um bebê, de um recém-nascido. Isso quer dizer que não tem como o canal vaginal ser tão sensível como é o clitóris. Porque, na melhor das hipóteses, se a natureza não fosse perfeita, né, se o nosso corpo não fosse um espetáculo, a gente poderia desmaiar durante o parto, poderia até morrer. Tamanha a dor e o desconforto. Porque chega um momento que o que é prazeroso passa a ser completamente desconfortável. Tudo isso vai depender da medida. Outra coisa que a gente precisa entender é que a região mais sensível do canal vaginal vai ser a primeira falange, que é essa partezinha um pouquinho mais rugosa, logo quando a gente introduz o dedo. Então vamos lá. Tamanho vai importar? Em tese, não. Mas baseado em tudo isso que a gente aprende, ou melhor, desaprende, através da pornografia, os nossos olhos podem encher quando a gente vê um pênis robusto. Mas de que adianta ter um pênis robusto se a pessoa não sabe usar aquilo? Pode ser super desconfortável para a pessoa que está sendo penetrada, porque a gente também tem uma cultura de penetração soca-soca, que vem também de todo esse processo de desaprendizagem através da pornografia. Pode ser que a pessoa ela não espere o tempo do corpo para que esse corpo fique lubrificado, para que essa penetração seja mais prazerosa, para respeitar a profundidade da penetração da pessoa que está recebendo esse pênis. Então vários fatores podem influenciar. E baseado nas mulheres que eu atendo, nas pessoas com vulva que eu atendo, muito mais interessante é você, primeiro, saber usar todo esse parque de diversões que é o nosso corpo, entendendo que digitalizar o prazer para ampliar o prazer é fundamental. Outro ponto é saber usar o próprio instrumento, porque não adianta eu ter uma rolona se eu só sei socar. Se eu não sei esperar o tempo desse canal vaginal se lubrificar. E antes disso, se eu não gosto de chupar. Porque isso aqui é uma mina de ouro. Então, se colocar na minha frente um roludo que não chupa e um micro-pênis que chupa, eu vou ficar com o micro-pênis que chupa. Porque é muito mais fácil alcançar o orgasmo através do sexo oral para a maioria das pessoas, não tô colocando aqui uma condição é, fechada, mas para a maioria das pessoas é muito mais fácil alcançar o orgasmo através da masturbação manual, do vibrador, do sexo oral, do que através da penetração crua propriamente dita, afinal, o canal vaginal não é o nosso órgão dedicado a esse prazer, tá certo? E aí de novo, Vai variar de pessoa para pessoa? Vai. Mas se vocês forem aí dar um Google e pesquisarem a porcentagem das pessoas que chegam ao orgasmo na masturbação, no sexo oral e na penetração, vocês vão ver que quem chega através da penetração, pela única via da penetração, é um número muito menor. Então vamos sair dessa noia, dessa paranoia do tamanho do pênis e vamos aprender a utilizar o nosso corpo como um parque de diversões. Vamos sair dessa noia do pênis, do tamanho do pênis, da performance, da ereção e vamos nos conectar com o outro no sexo. Vamos perguntar ao outro o que é que ele gosta, como ele gosta. Saiamos do script, do mapa pronto, do que é óbvio, da penetração na velocidade 5, porque cada pessoa é diferente da outra e cada sexo vai ser diferente também. Beleza? Sejam felizes. Ah, e outra coisa antes que eu esqueça. Até alguns anos atrás, a gente não falava sobre aumento de pênis comprovado. E hoje já existe cirurgia para quem de repente não se sente confortável com o tamanho do seu pau, porque rola também, né? E aí, vocês podem colocar também no mestre Google... O cirurgia de aumento de pênis, para que vocês pesquisem Rolou até recentemente uma reportagem de um cantor sertanejo Que falou que ia fazer essa cirurgia Não lembro agora o nome dele, fugiu da minha cabeça Mas se vocês colocarem no Google, com certeza vocês acham E aí pesquisem, obviamente que tem riscos Eu se tivesse um pênis não teria coragem de fazer isso, com certeza Mas procuraria o que? Autoconhecimento Sensibilizar o meu corpo, aprender sobre sexo, aprender a fazer sexo comigo mesma, aprender a fazer sexo com o outro. Porque, no final das contas, mais vale esse lugar da conexão e do se sentir livre dentro e fora da cama do que o que você está carregando entre as pernas. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui, diz o que você achou. Fala se para você tamanho importa ou não importa. E até o próximo vídeo.